Oi pessoal, hoje eu vou dar umas dicas de vários lugares que vocês têm que conhecer aqui perto da região da linha amarela, ali perto de Pinheiros, Faro de Putinho. E tá muito legal o vídeo, acompanhem alguns lugares que vocês têm que visitar aqui na cidade. A Escadaria das Bailarinas é uma das obras mais recentes do artista plástico Cobra, aqui na cidade de São Paulo. Onde a gente está hoje é o Beco do Batman, que era é um dos lugares mais famosos aqui da cidade. O interessante é que o Beco aqui é uma galeria a céu aberto, de graça. Sempre tem alguma novidade nas paredes, então é bom sempre estar tá vindo várias vezes. O Mercadão aqui passou por algumas reformas recentemente, ele está maior, está mais organizado, conta com muito mais variedade de restaurantes, produtos naturais e artesanais também. Vale muito a pena a visita. Um outro lugar muito legal para visitar aqui na região de Pinheiros é o Instituto Tomeotaque. Ele sempre tem algumas duas, três exposições muito legais e a maioria delas é aberta ao público, você não precisa comprar ingresso. E fica super acessível também. Fica aqui perto da Estação Faria Lima O Instituto Meiotaki também é uma homenagem a Tomie Otaki, que é uma grande artista plástica, e quem desenhou, quem projetou todo o prédio foi o filho dela, o Rui Otaki. Bom, e para completar o nosso rolê aqui por Pinheiros, eu descobri que tem um hotel aqui, o Golden Tower, que eles oferecem almoço e café da manhã para quem não é hóspede. E eu não podia deixar de fora essa oportunidade de experimentar, né? Então, já que estamos aqui, vou dar mais, uma, mais essa dica para vocês que estiverem na região. Vamos ver! Curioso que sou né, eu pedi pra visitar um dos quartos do hotel E olha esse quarto gente, essa aqui é a parte da sala